E aí Clona Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vendo um vídeo um pouquinho diferente. Hoje a gente vai fazer um unboxing e é desse produto aqui chamado Oculus Quest 2. Esse produto é um óculos de realidade virtual independente, ou seja, ele não precisa de videogame nem de computador conectado para funcionar. Ele funciona sozinho, ele é o aparelho todo. Ele também não é aqueles modelos que encaixam o celular, ele é só um aparelho só. Já já vou mostrar tudo para vocês, vou mostrar a caixa também. Eu fiz uma importação, essa foi a minha primeira importação, eu comprei esse produto através da West Closer pela Amazon e eu conheci os serviços através do fórum de compras da Ardmob. E deu tudo certo, demorou 30 dias e está aqui o produto. Vou mostrar para vocês que legalzinho que é. Está aqui a caixinha do Oculus Quest, ele vem com dois controles, Opa, né? quase errei, e o Oculus. Ele é um produto do Facebook, o Facebook comprou o Oculus, né? originalmente era um quick starter, essa é a versão mais barata que já saiu desse tipo de aparelho custou 300 dólares antigamente a versão mais barata custava 499. na verdade aqui custou 299. ainda mais barato aqui tem algumas coisas, energia verificada, aqui alguns, algumas coisas falando do produto mas não tem nenhuma especificação, aqui bem sem graça um pedaço de papel só e aqui, a marca, o aparelho foi o de 64GB, eu comprei o mais simples, o que vem dentro? Vem o VR headset, meus dedos estão todos estourados, dois controles, duas baterias, um adaptador, um glass spacer, que é um adaptador para quem usa óculos, e o cabo para carregar que fala que é necessário ter uma conta no Facebook para jogar isso desagradou muita gente mas muita gente mesmo vamos abrir eu não mostrei a parte de trás tem todos os jogos que rodam Tem vários jogos, várias opções o mais conhecido acho que é o Beat Saver, que é o tem dois sabres de luz não sei nem também de estilete, peguei a Ele tem um negócio aqui que parece uma bolacha abrindo. só que funciona. Tudo bem? Tirando o plástico primeiro. dá um abração na frente aqui. Porque... Ideal é ver o produto, não é mesmo? Vou dar a embalagem. Espero que tudo esteja saindo da crente. E agora, olha só que fácil. Aqui no cantinho não vou jogar fora. Vem com um. Aqui também aqui. Olha só. Vocês estão vendo antes de mim? Demora que sim. Ah talvez. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer vocês para cá. Tá aqui o interior da caixa. Aqui mostra como ligar como ajustar na cabeça, é muito simples aqui como dito vem um controle bem legal um botão, dois botões tem um joystick aqui no meio tem um botãozinho mais fundo que deve ser menu tem um outro controle idêntico só espelhado né também tem os botões eu não sei o porquê desta bolinha eu acho que deve ser sensores para facilitar a, ver aonde fica a mão né tá aqui o um negócio que eles colocaram nesta versão que facilita você não arremessar longe o seu aparelho e tá aqui o óculos o aparelho é pequenininho né? É meio mole, eu acho que isso aqui é uma proteção de papel que tem nele. É sobre as lentes. Esse papel, sem destruir a parede, tirar esse outro papel, tirar esse papel. Pronto. As lentes estão protegidas. Aqui esses buraquinhos nas laterais são fone de ouvido. Você pode utilizar um fone de ouvido. Tem algum buraco aqui? Isso. Aqui tem um buraco e a parte de carregar. Aqui também pode ser conectado um cabo para ligar no computador. Se você quiser usar com o computador funciona, mas ele funciona sozinho. É um o Inicialmente foi feito para funcionar sozinho. Mas você consegue jogar os jogos de Steam com ele. Ele tem uns sensores, não sei se são só sensores ou tem câmera. Que seja câmera. E é bem legal, bem legal, bem levinho. Está aqui os as fitas né, para prender na cabeça. E é o que eu achei bastante legal. É que eles pensaram não só nas pessoas que tem dois olhos, mas nas que tem quatro olhos, como eu. Então, aqui tem um negócio que você encaixa. Neste aparelho. Então, você vai encaixar nele. Vocês estão vendo um paninho da minha mesa aqui. E aí tem um espaço para você poder utilizar o óculos. Com isso aqui, você joga o VRChat. Você joga... O Beat Saber, você joga os jogos da Steam, é dedicado para é, ambiente virtual, como aquele Rick Morty, você consegue Skyrim, tem mais títulos assim, Team Fortress 2, tem todo tipo de jogo que você consegue jogar. A resolução dele é 2K, a taxa de refresh rate dele é 70Hz, expansível até 90Hz por software então assim é um bom produto. É um bom produto. Tava muito ansioso para chegar. Aqui que mais tem né? Eu acho que aqui fica alguma coisa que eu não estou conseguindo abrir. Mais uma caixinha com o óculos. Um cabinho, o um tijolinho para ligar o cabinho. E aqui deve ter um manual Olha só que beleza, um manual e aqui tem um manual mais robusto, parece Muito bom Junto com o óculos eu comprei um cabo USB Um cabão USB bem comprido para ligar no computador e poder jogar, tá aí, o aparelho, bem bonitinho, agora a gente já pode ir para o mundo virtual né, fica meio esquisito eu acho, tomara que eu esteja conseguindo mexer o um mapa, a visão agora é de zero, mas é... É, é bem confortável, leve, né? não sei ao longo, jogando aí até as duas horas né, que a bateria fornece Isso começa a pesar não Mas eu até agora não gostei, não boa experiência Agora eu lugar com a conta do Facebook, testar no computador E aí eu vou trazer umas gameplays pro canal de jogos de realidade virtual Fica assim pessoal, gostaram do nosso unboxing? Deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente joga Metroidvanias, jogos indie recomendações e agora jogos de realidade virtual também E indies de realidade virtual que também tem é, A gente faz um unboxing de venda em quando, como esse Produto que a gente esperou por muitos anos para conseguir obter E deixa um comentário pra gente, a gente de estar respondendo Qualquer dúvida aí, como obter esse produto Posso tentar ajudar E fica assim, até o próximo vídeo You know, I'm